Já estamos aqui, vamos ali conferir a exposição que está mostrando a Vila do Chaves, vou mostrar para vocês, meu dele, logo, olha aqui no metrô o barulho, essa vida loucura de paulista, paulista, mas tá aí, tá, vou mostrar para vocês tudo, como é que tá a Vila do Chaves, como é que tá legal. Aqui já no estamos indo lá para shopping em Suzano. Está muito longe, mas aqui tudo, tudo é longe na verdade, nada né? perto. Vamos lá ver essa exposição, eu vou mostrar para vocês. Só que no metrô está esse barulho todo, mas acho que lá mostro. Fotos e vídeos depois para vocês é nosso canal de A gente está aqui na Vila do Chaves, olha só que legal, muito detalhe. Tudo cheio de detalhes, dá pra ver muita coisa legal aqui. Olha a luva do seu Madruga, gente. Olha aqui Outra. a luva do seu Madruga. A gente tá na casa do seu Madruga, na verdade. Olha aqui a TV do seu Madruga. Está aqui, gente, no sofá do seu Madruga. Aqui. Olha só, o quarto da Chiquinha. A própria Chiquinha. Vamos agora. Vamos. Ver. Deixa a fechadura aí, ó. Mas entramos na Vila do Chaves. Mas já foi, né, Tio? missão <risos> dada, missão cumprida, a gente entrou Tá aqui a vila. Tô tá nervoso, mas desci. Suzano, não deixa de me ver essa exposição que é maravilhosa, você entra lá, você tem a sensação que você está realmente lá no pátio onde era gravado o seriado, é perfeito, é, é incrível na verdade, assim. é rico nos detalhes, sabe, a casa do Seu Madruga que é o único local que você pode entrar e ver, lá está a TV, está a luvinha de boxe, está a mesa. É tudo cheio de detalhe. então se você vir em Suzano, vem no Shopping Suzano, vem essa exposição, fica até no dia 13 de outubro, tá? É aberto de manhã, vai até agora umas 9h40, quando o shopping ainda tá aberto. Vem Suzano, vem ver a exposição O Chaves, aqui tá muito legal. Você que gostou, dá aí um like no vídeo, deixa seu comentário se você veio na exposição, tirou foto, mostra pra gente que a gente vai ficar muito feliz em ver que vocês aí também vieram nessa exposição, tá bom? Então, até a próxima. Com o seu piração ou oh, tô show, errei. Eu acho, oh, to, acho que eu oh, tô show, gente do céu. Eu rodei no estado de São Paulo a metade para ver essa exposição do Chaves em Suzano, que é no fim do fim de algum lugar que eu nem sei eu só vi entrando saindo entrando saindo no bom sentido de enfim é... mas vale muito a pena como vocês viram o vídeo eu foi penso muito legal Voltei essa criança quer dizer ainda não tem idade mental para ser adulto mas é sim. sendo retardado no meio do trem agora estou aqui tá? mas estou aqui no é é trem, é isso, gente. <risos> Quem não sabe, a CTPM é trem. O metrô de outra concessão. Adoro o linha amarelo, porque é nova. Né? Bem, vagabundo. Novinha, de gostoso. Eu vou ter o atalho. Mas agora é isso, gente. Estamos para casa daqui para amanhã, de manhã. Eu chego. Vivo, se Deus Lata -lata. permitir. Estação Jardim Helena, boca. Vila a boca a boca. Desembarque pelo lado direito do trem.